Agora é mata-mata na Copa América. É vida ou morte para oito países. Nesta sexta, 15 para as nove da noite. O amarelinho se junta a você na torcida pela seleção. É mais um gol Brasil brasileiro. É hora de reunir a família e vibrar todos juntos, direto do Engenhão no Rio de Janeiro. Em Brasil e Chile. E neste sábado. 15 para as 10 da noite. Lionel Messi vai atrás do seu primeiro título pela seleção: Argentina e Equador. Direto do Estádio Olímpico em Goiânia. É Copa América no SBT a nova tradição do brasileiro.